Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir a mais estas dicas de treinamentos. Vamos trabalhar glúteos e abdômen, com várias dicas aqui para você. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa muito importante. Tentaram hackear esse meu canal, tive que abrir um novo. Este novo canal é onde nós iremos fazer nossas lives. Mas para eu ter a liberação do YouTube para fazer as lives... Precisamos atingir mil inscritos. Vai lá embaixo nos comentários tem o um link deste novo canal que é para nós fazermos as lives por lá. Tá bom? Primeiro exercício que nós iremos fazer para trabalhar bem a questão dos glúteos. Vamos fazer o seguinte: ó, você vai abrir as suas pernas mais largas do que a largura dos seus ombros. Isso, abriu dessa forma. A ponta dos dedos dos pés devem estar apontados para fora. Fazer esse movimento. Fez esse movimento, vai colocar ambas as mãos à linha da cintura, contrair o abdômen, projetar o peitoral à frente e nós iremos descer lentamente. Para, conta cinco segundos. Um, dois, três, quatro 5. Volta à posição inicial, empurrando com o calcanhar. Desce, mais uma vez, conta 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei, não tem problema. Ok. Feito este movimento, nós iremos fazer agora abdômen. Isso mesmo, mantendo as pernas ainda nesta forma. Você vai fazer o seguinte... Um exercício que é uma modificação do bom dia. Depois eu vou explicar o bom dia daqui a pouco. Esse exercício vai trabalhar não só nosso abdômen, nossa lombar, para vertebral e vai ajudar você a eliminar um pouco aquelas dores que você sente na sua coluna pela má postura. Tá ok? Então vamos lá. Vai pegar ambas as mãos. Colocar atrás da sua cabeça, não é puxar a cabeça para baixo. Projeta o peitoral à frente, contrai o seu abdômen, desce lentamente, projetando o seu glúteo atrás, sentindo o abdômen contraído, volta à posição inicial. Vamos lá. Desceu, desceu, perna estendida volta à posição inicial você tem que sentir um desconforto nessa região e uma pressão na parte de trás da lombar tá ok então você tem que me falar professor realmente eu senti essa pressão tanto no abdômen como na lombar no segundo exercício vai lá embaixo nos comentários só coloca isso para mim vamos lá projetou desceu e voltou à posição inicial perfeito Mantendo as pernas dessa forma ainda, olha só, estamos trabalhando com as pernas mais largas do que a largura dos ombros. Você vai descer só um pouco, desce, para aí, parou? Legal! Agora, vai ficar na ponta do dedo ou na ponta dos dedos do pé direito, da seguinte forma, ó, eleva. Sente a panturrilha sendo bem trabalhada. Aí, volta à posição inicial. Desceu, eleva. Volta à posição inicial. Desceu, eleva. Vai sentir um desconforto na perna. Volta à posição inicial. A mesma coisa no lado oposto. Lado esquerdo. Vamos. Descer eleva. Volta à posição inicial. Desceu, eleva volta à posição inicial. Desceu, eleva. Volta à posição inicial. Agora sim você pode fechar suas pernas. Quando você fez esses movimentos, trabalhamos também bastante interno de coxa. Lembra que eu tinha falado do bom dia? Então agora nós iremos fazer o exercício bom dia, que ele vai trabalhar bem a região dos glúteos, posterior de coxas com um exercício super fácil. É bem fácil. Vamos lá. Vou utilizar para esse exercício um cabo de vassoura. Se você não tiver um cabo de vassoura na sua casa, não tem problema. Daqui a pouco eu vou passar sem um cabo de vassoura. Como é que você pode fazer? Vamos lá. Vai segurar nas extremidades do seu bastão ou do seu cabo de vassoura. Colocar na parte de trás da sua região da nuca. Vou ficar assim, nessa posição. Abrir as pernas. Só que as pernas vão estar abertas à largura do quadril. Projetar o peitoral à frente, descer lentamente, projetando o glúteo atrás, sempre mantendo o peitoral projetado à frente, volta à posição inicial. Desceu, isso, e volta à posição inicial. Desceu, perfeito volta à posição inicial. Tá gostando do treino? Tá gostando dessas dicas? Vai lá embaixo. Coloca que você tá curtindo. Diz a qual é a sua cidade. E melhor, vamos fazer o seguinte: já dá o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque aí você vai mostrar que você tá curtindo esse tipo de dicas de treinamento. Vamos lá. Lembrando que os treinamentos completos só quando nós atingirmos Mil inscritos lá no canal, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Porque esse daqui sofreu um probleminha e só estou podendo fazer lives. Ou só irei poder fazer lives lá no outro canal. Então se inscreva logo lá, vamos bater logo essa meta. Mil, mil pessoas, isso é mole para gente, para poder começar. Quanto mais rápido nós batermos essa meta, mais rápido vem os treinamentos completos. E aí a gente vai pegar fogo daquele jeito. Vamos lá. Agora nós iremos trabalhar abdômen, um exercício Super tranquilo de fazer e eu digo que é até fácil. Por quê? Você vai fazer o seguinte, ó, perna direita atrás, perna esquerda à frente. Vai fazer aquele primeiro movimento que eu sempre falo, que é quase o um afundo. Ó, o afundo é esse daqui, só que agora você vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vai simular que você está com peso em uma das mãos, no caso a mão direita, e vai fazer o afundo projetando... O braço estendido, direito, mais próximo possível do chão. Volta, gira, braço esquerdo. Volta, gira, braço direito. Sente o abdômen sendo trabalhado. contraia só esse movimento. Ok? Sempre, ó, contraindo o abdômen, descendo e voltando. Descendo e voltando. Descendo e. Voltando, quando você faz este movimento, você não só trabalha suas coxas, como também trabalha os seus glúteos. Mas não pode faltar, né? Não pode faltar o agachamento. Então, presta atenção. Vamos fazer o agachamento hoje da seguinte maneira. Abrir as pernas mais largas do que a largura do quadril, respeitando a largura dos ombros... Vamos agachar, só que nós vamos agachar movimentando o braço mesmo. Agora a gente vai fazer aquele agachamento loucura, tá ok? 3, 2, 1, desce devagar e depois a gente vai aumentando. Desceu, movimentando o braço, subiu. Desceu, movimentando o braço, subiu. Vamos aumentar, desceu, subiu, aumenta. Aumenta, só esse movimento, aumenta. Aumenta, isso, direto, até você não conseguir mais fazer esse movimento, eu garanto a você que um pouquinho já vai sentir as suas coxas bombando, não se esqueça, já compartilha esse vídeo, inscreva-se neste canal, vai lá embaixo nos comentários, se inscreva no outro e não deixe de participar lá do Telegram, assim nós vamos criar uma comunidade onde eu vou estar atendendo vocês. Muito obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.